Mais de 200 cadeiras com até 70% de desconto pré-Black Friday e cadeiras. Confira nossas ofertas. Cadeira Diretor Piano Preta com 24% de desconto por apenas 10 R$ 10,49,59. Cadeira Gamer Tóquio Preta com 10% de desconto por 10 R$ 10,59,99. Cadeira Base Fix Antuérpia Preta com 17% de desconto por R$ 10,99. Cadeira Gerente Buenos Aires Preta com 13% de desconto por R$ de 20 R$ 29,59. Cadeira Ines com braço preta, com 33% de desconto. Por R$ 10 10,19,99. Todo o site, com até 70% de desconto. Confira www.ecadeiras.com.br